O projeto Homem Paterno ele tem um pouquinho mais de um ano e, através de estudos, de vivência, eu identifiquei quatro pilares da paternidade, tá? onde existe um eixo central, que é esse homem, né? é, o masculino, e a necessidade, antes de qualquer coisa, se refletir né? o que é ser homem, quais são as minhas referências paternas da onde eu vim, por que, que eu sou assim, que são questionamentos né, existenciais mesmo. O que, que eu quero para o mundo? Então eu vejo que antes de sermos pais, somos homens, né? e isso traz uma bagagem muito grande. Né? Então nos questionarmos, olhar lá para trás né, e pensar o que, que eu quero replicar, né? enquanto homem e enquanto pai. Isso quando você realmente começa a se fazer esses questionamentos, e entrar em contato com esses questionamentos de forma profunda mesmo, né? Entrar em contato com seus medos, porque vem o medo. Mas eu não posso sentir medo, nem mostrar que eu sinto medo. Mas ele está ali te consumindo. Então, eu vejo que, antes de qualquer coisa, é importante olharmos para nós, né? para as nossas origens. E aí, trazendo então os pilares, é, o primeiro pilar que eu trago é o amor. Então, eu vejo que... É, a gente não constrói nada na nossa vida de forma duradoura, né, de forma sólida, se não houver o amor, se não houver o propósito. O segundo pilar seria o conhecimento. Né, e aí o conhecimento uh, intelectual mesmo, né, de estudo, de saber, de se inteirar, o que está acontecendo, né, o que, que é um parto, qual, o que, que é um parto natural, Quais são as fases do trabalho de parto? Né? Quais são as características dos trimestres, as fases da gestação? O que realmente essa minha mulher está sentindo? Que o que ela pode sentir? O que acontece com o corpo dessa mulher? É, então são estudo é, é estudar mesmo, é se dedicar, né? é virar realmente o foco né, é, de estudo para o trabalho ou para coisas que também são muito importantes. Né? mas também se dedicar, porque é o mais importante da sua vida. Né? E entender e conhecer sobre esse universo, porque sem conhecimento a gente não vai conseguir ser empático, que seria então o terceiro pilar da paternidade, a empatia, que eu vejo que é um caminho. Né? Então temos o amor como uma força propulsora, o conhecimento como uma base, né? uma fundamentação real e a empatia como um caminho a ser seguido. É, que não existe ponto final, é um exercício, a empatia é um exercício, diário, constante, que necessita que a gente se policie na nossa forma de falar, de se expressar, de pensar, né? e, e ela só vem junto, uma empatia verdadeira, se houver conhecimento, se não é uma boa intenção. Fica vago, fica distante, né? gera uma frustração para quem está do outro lado falou pô o cara verdade e aí quer bater foto né beijão da barriga para os outros falarem que é paisão mas o cara não está nem aí e ele ou ele está aí só que ele não consegue se conectar porque ele não tem conhecimento então eu vejo que a empatia seria esse terceiro pilar e a partir do momento então que você tem um amor que você tem conhecimento e você já consegue se colocar é mais no lugar do outro e ser empático a comunicação ela acaba também se tornando mais empática. Porque se eu sei que você está sentindo nesse momento, eu vou me policiar a forma que eu falo com você. É. Então, o quarto pilar da paternidade que eu vejo seria realmente a comunicação empática. E aí, lembrando que a comunicação não é verbal, estritamente verbal. E aí temos um ponto né, que nós homens temos essa crença também. Se você não me disse, é porque não existe. Né? Só que existem várias outras formas de se comunicar, infinitas possibilidades de se comunicar. Verbal é uma, e talvez esse seja inclusive um dos maiores desafios das, de todas as relações, a comunicação. Então se esse cara de repente não tem o conhecimento, ele não consegue ser empático, ele não vai conseguir se comunicar com essa mulher. Porque, de repente, ela vai trazer alguma coisa, alguma demanda, algum sentimento, e ele não vai conseguir acessar. A comunicação vai ter ruído. Né? Ou simplesmente não existe. Que acontece muito também. Afinal de contas, gestação é coisa de mulher. Né? Então, ah, agora eu sou, como eu sou muito legal, sou um cara muito legal, eu sei que a gestação é coisa de mulher, então você paciente. Né? Eu vou entender, não vou julgar. Mas totalmente passivo. Né? Que isso deixa a mulher, às vezes, tipo, porra, eu tô aqui gritando com você e você, ah, tá. É. Tipo, meu irmão, eu tô querendo conversar, eu tô querendo falar de sentimentos, você não tá sentindo nada, como assim? Então, a partir do momento que você se torna empático, eu vejo que essa comunicação ela se torna mais assertiva, mais transparente, mais fluida. E é uma construção, né? Isso é, exige determinação exige com que esse homem encare isso como uma prioridade e precisa ter coragem. Precisa ter coragem para isso. De assumir no peito. E de falar. De, se necessário, se impor. Não estou achando graça do que você está falando, brother. Né? Ah, é pau mandado. O que você quer dizer com isso? Porque, realmente, eu estou indo lá cuidar da minha esposa, do meu filho, eu sou pau mandado? Né? O que, que você faria? Então, a é questionar também. Né? Isso precisa ter coragem.